Há uma suspeita importante sobre o que possa ter motivado a queda desse avião. A cobertura completa você vai acompanhar no Jornal da Record. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Amanhã tem mais. Boa noite Rio de Janeiro, a partir de agora você fica com o Hernani Até a chegada de mais um capítulo da novela Terra Prometida Então vem, vem, vem comigo Rio E a gente começa com a seguinte história Cães farejadores da polícia militar deram um prejuízo aos traficantes Do morro do Dendê na ilha do Governador, zona norte da cidade Os animais localizaram dois fuzis, uma pistola, munição Drogas, celulares e rádios comunicadores. Veja aí, ó. A imagem enviada pra gente pela turma do BAC, o Batalhão de Ações com Cães. Agora, a foto ali do material e na sequência você está vendo Fernandinho Guarabu e uma outra pessoa. Deixa eu explicar a história. A chegada dos PMs à comunidade do Dendê hoje foi marcada por tiroteio. Três suspeitos ficaram feridos... E um outro foi preso. Agentes do BAC, o Batalhão de Ações com Cães e de outras unidades da polícia procuram este homem. O chefe do tráfico no Morro do Dendê, Fernandinho Guarabu. Ele é suspeito de ordenar a morte do major que chefiava o serviço de inteligência do Batalhão da Ilha do Governador. O oficial foi assassinado na quarta-feira passada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Depois dessa morte... As operações da PM se intensificaram no Morro do Dendê porque o objetivo da Polícia Militar é prender o homem apontado como mandante. O chefe do tráfico na comunidade, Fernandinho Guarabu, olha aí, o disco de denúncia já está disponível com uma...